Aí ele voa para longe para fugir. No caso de um repelente normal, são usados cheiros para blocar os insetos. Chegamos a esse produto observando o comportamento.